E aí, hein, mano? Nila com Pantheon. Aqui vai ter que ser um campeão AP, hein, véi. A Mumu? Não, A Mumu é o crime, pô. Contra N? Acho que eu vou de Nico, mano. Para com isso de Nico Django. Eu não aguento mais isso na minha rank. Time trola, fed e etc. Contra, faz história e ganha solo. Sabe qual que é o problema, mano? É que agora de Nico você pode ficar se transformando em tudo e fazendo playzinha, tá ligado? Os caras podem até jogar bem, mas ele vai perder o jogo por fazer playzinha, saca? Véio? Eu falo por mim mesmo. O cara quer se transformar num Minion, né? No Blue. Aí vai dar merda, né? Acho que essa é a parada, mano. Caralho, esse gosto muito de você, irmão. Bom jogo. Espero te ganhar. Safado. Safado. Vou mandar um vambora. Ó, ó a merda, ó a merda, ó a merda. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Tô chegando. Vou demorar, mas chego rápido. No PS que eu ainda não. Poderia upar o E? Poderia, mas eu, eu ia foder meu nível 1 fazendo isso. Tá, ah, vou fazer um path diferente. Acho que esse game eu tenho que gankar cedo porque é a Elise, tá ligado? A Elise também vai gankar cedo aí. Vamos lá, Eco. Gostei, velho o um aliado foi um eliminado. Andere, so caral, vou flashar pra não morrer, velho. Mas eu ainda quero ir, é, clica. Não Tava vou pra não sem poder mãe. pagar o Prime, mas voltei para você melhor que três. Ah, esse aroma foi nosso, poderia pegar o de Os cima. Estão sempre perto. Parabéns, parabéns. parabéns. parabéns. parabéns. Eu morro também, esse é o pior de tudo, tá? <risos> e a play aqui era tipo full óbvio, mano, esse daí. Hum, jogou bem. Nossa, esse Wzão dele foi de cachorro, hein, mano? Foi my bad aqui esse papo? Acho que foi, né? Tô legal. Ah, ó o cara do outro time telando o game, mano. Aí deixa o Prime pelo menos, dog. Vai ficar de brincadeira aí, mano. Quer até telar de boa. Não. Mas escorrega, mano, de primo, né? Ah, ou eu pego o nível 6 embaixo e faço playbot Ou eu pego o nível 6, do B e vou top, mano Qual que é o melhor a se fazer nesse momento, né? Ó quem chegou, galera, ó quem chegou Ih, vou matar ninguém, bota fé Ai, quase, velho. Oh, Ô, jogamos ok, não? Vai, vai matar, não? Mano, eu não errei nada, né, galera? Ali de skill. Acho que mecanicamente foi ok, velho. Bom, agora vai ter pagode topside, mano. Se a Fiora jogar bem no W, fodeu, velho. Fiora é foda, né, velho? Finalizei, hein, galera Mas... Ninguém viu, não, né? Pô, oh, flashzinho por ali especial, não? Nossa, foi feio demais, mano. Mas assim, a tentativa foi boa Será que ela foi boa, velho? O arauto pseco também não é ruim, hein, velho Ai, merda Pra que que eu parei meu B, velho? Vou aqui, velho Eita, porra. Ah, mamei, mano. Morreu, tá bom. Ah, o Arauto seguindo o Tibers, mano. Ah, galera, olha o Arauto do Guerreiro, mano. Ah, my bad Arauto falar pro cara, mano. Já abusado, não foi essa aqui, galera? Foi de tipo assim, eu sei que você tá sem flash. Você fez... Merda de mim aquela hora, agora nós devolvemos a merda pra ele. Ó quem tá aqui, o bandidão. Mano, esse cara é pra morrer, não? Tá na Disney, chefe. Acertei legal, segurou legal. Boa, mano. Pior é um saco, né, mano? O cara ainda quase mata mais um, mano. Eu chego aí, mano. Ah, vai para onde, filhão? Eu quero saber pra onde você vai, ué. Conseguimos. Acho que o que vai tacar tá, a arauta é mais inteligente, hein, mano? E agora? Ai, ai, ai. Eu vou arautar de qualquer forma, só pra pisar no rio fundente, véi. E eles estão lá, certeza, véi. Nice, estão só tirando o Caralho, meti um louco no engage, hein, mano. Eu já pega esse bobo, pô. Transformou em borboleta, mas e aí? Pegou, hein. Pai, é você mesmo. Olha o tanto que o Smite azul é bom pro boneco, né, mano? Entrei no matinho, ganhei um baita move speed e fomo. Bom, tô pegando tudo, hein, mano. Já foi dois arautos. 3 Drake, aquela hora ele provavelmente se cabeceou mid, né? Tá bom, tá valendo. E que eco brabo, hein, mano? Vamos lá. O Crash tomou a mesma play no mesmo lugar, hein, mano? O Fresh não tá mamando, velho. Ah, isso mano, eu tô sentindo que eu tô com a gameplayzinha bem adulta, mano. Tô fazendo muita merda. Só um pouquinho, né? Eu acho que não tem como evitar, né? Por que ela não faz isso aqui, hein, velho? Será é que é tô sem smite? Bom dia, Marquinhos. Quase Opa, um ano subindo. Eu subindo eu posso... Valeu, viu, Sound? Obrigado pelos 11 meses com nós, mano. Valeu pelo apoio aí, filho. Ah, não tinha como eu sair não, né? Tomei um flash combás daí. Né? 3x3, 4x3, torre top. Trolamos, mas passamos bem, né? Tá bom. Foi dois setdown ali, um pa N pro Twitch, né, velho? Isso que dá uma pegada, mas de resto tá bom. <risos> Tamo telando, hein, Panther? vai é o melhor momento, mano. Puta, cadê o Insta R? Pinstouro! Pior é forte, né, ah, mano? Merda, vai dar pagode ali, velho, eu vim farmar o campo. aí, velho. Flashei. Compro o segundo tempo com o Pantel. E o Twitch, quem chega nele? A Fiora me busca aqui, velho ah, ah! Colheita antes de morrer Peguei Ah, mano, tamo trolando, galera Azedou o pé do frango, cês tão sentindo, mano? Olha lá Ah, eu preciso focar agora, mano Não vai estar tá sem a Nila, mas eles tão sem Elise. Então é nossa isso aqui, velho Ó é, o Ward aí, amigão Porra. Se desse pra emendar um mar, Aproveitar que a cara tá morta véi. Sou eco da partida Manda um salve pro Leão de Belo Horizonte Um salve pro Leão de Belo Horizonte Paisão, você tá jogando E donatando, mano Manda um joinha aí no eco Então, deixa eu ver se é você Caralho, o cara mandou um joinha Ele tá donatando e jogando, mano Leon, mais bravo. Caralho, ele mandando joinha. Caralho, Leon. Caralho. Olha o outro mandando Instagram ali, mano. Tomou gap. O cara divulga o Instagram no alf. Fala dele. Mano, acho que é GG, tá? A Fiora tá top ainda? É, filho. Os caras quer querem saber de nada. Pegou aí na cabecinha. Bem jogado, hein, galera. Bem jogado, velho. Mas não quer perder games, viu, velho. Mano, Marquinha, acabei de adotar uma gato. O que tu acha de pôr o nome da minha gatinha preta de Kiana? Bem afropati E aí, galera, Kiana? Gosto. E aí, qual o nome pôr em um gato, hein, mano? Chanin? Uh.